Queridos, nós estamos vivendo um tempo completamente diferente de tudo que já aconteceu na história humana. Nem mesmo na época das guerras, as grandes calamidades que já assolaram povos, nós vimos mudanças tão profundas e rápidas em nossas vidas como nós estamos vendo agora. Nesta crise, muitos já perderam empregos, a saúde, o casamento, a paz, a alegria e até a vida. Sonhos e projetos estão arrasados. Há um sentimento de desolação tomando conta de cada vida. Muitos se sentem impotentes diante disso tudo. Mas a vida vai continuar e nós precisamos compreender a necessidade de reconstruir o que foi arrasado. Frustrado, e eu quero convidar você a se juntar conosco na campanha Desafio Neemias onde a cada dia compartilharemos com você algumas dicas para que você se levante e reconstrua seus sonhos e projetos para um novo tempo em sua vida. Durante 30 dias você será desafiado pela história de Neemias para aplicar os conceitos divinos de forma prática em sua vida e assim reconstruir o seu destino. Venha conosco nesta jornada de reconstrução. Construir minha vida em Ti Posso confiar em Seu amor Mesmo que a figueira não floresça Aleluia, eu sei que Tu